um homem da casa, um mentor, José Adel, escultor e mentor da Galeria Nova Giva, que estudou há 50 anos. E eu acho que também se devem aplaudir os empreendedores, que apostam em nós, e nós podemos ficar todos, todos temos uma chavinha lá dentro, eu pedi uma grande salva de palmas para a e Este momento que me faz recordar os 50 anos que já passaram. E 50 anos é muito tempo, mas é tempo nenhum. Porque se compararmos o nosso, a nossa medida de tempo com o tempo cósmico, acabamos por perceber que, de facto, 50 anos não é, não é tempo, é um, é um segundo.